Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre a diferença entre look e outfit. Me diga aqui nos comentários se você sabe o significado de cada um. Eu sei que você não deve saber da diferença entre esses dois termos usados no mundo da moda, mas que às vezes geram bastante confusão. Te explico logo após a vinheta. Look é uma palavra em inglês que significa olhar, mas também pode ser usada para se referir ao estilo ou aparência de alguém. Por exemplo, eu adorei o seu look, está muito elegante. Outfit também é uma palavra em inglês que significa conjunto. Um exemplo, esse outfit é excelente para o verão, pois ele é soltinho e fresquinho. A diferença entre um e o outro é que o look não abrange só as roupas. Mas também o cabelo, a maquiagem, os acessórios e a atitude de alguém. Já o outfit é mais específico. Se refere apenas às peças de roupas que alguém está usando em determinada ocasião. Ele é um conjunto que você cria. Não é aquele conjunto pronto que a gente compra na loja não. Aquele que vem a parte de cima e a parte de baixo igual. Não é esse. Entendeu, né? Bem... Para ilustrar melhor essa diferença, eu, Mariane Anjos, vou te mostrar alguns exemplos de outfits e looks que eu separei para vocês. Dê um like aí, menina, e se não for inscrita, se inscreva, pois valerá muito a pena você acompanhar esse meu canal de moda, viu? Então, vamos começar a nossa conversa? O primeiro exemplo é o look casual para o dia a dia. Ele é composto por um outfit bem simples, mas bem charmoso, formado por uma calça jeans e uma camiseta branca. Não esqueça de colocar um tênis nos pés, faz toda a diferença. O look ficará mais completo com os acessórios, uma pulseira, um colar A ah, e um óculos de sol. Além disso, o cabelo solto e a maquiagem leve dão um tom de naturalidade e deixa o look ainda mais despojado. O segundo exemplo é um look formal para um evento muito importante. Ele é composto por um outfit sofisticado e elegante, formado por um vestido preto longo e um salto alto. O look fica completo com os acessórios também, um anel, um colar e um relógio. Além disso, o cabelo preso e a maquiagem marcante dão um toque de glamour e refinamento ao look. O terceiro exemplo é um look criativo, de festa temática. Ele é composto por um outfit divertido e original, formada por uma saia de tule, uma blusa estampada e uma bota. O look fica completo com alguns acessórios como um chapéu, uma meia calça e uma bolsa. Se você não quiser usar chapéu, pode usar um lenço. Vai ficar magnífico. Além disso, o cabelo colorido e a maquiagem artística dão um toque de personalidade. E sem esquecer da ousadia. Como vocês conseguem notar, os looks são diferentes dos outfits. Porque o look envolve mais elemento do que as roupas. Entra pulseira, anel, colar, relógio, chapéu até sua maquiagem e o seu penteado. Já o Outfit é suas roupas e o calçado que você está utilizando. Os looks expressam a identidade, o humor e a interação de alguém com cada situação. Uma regra de ouro do Outfit é quando você compra, vamos supor, uma camiseta e um short. Essa camiseta e esse short só podem ser utilizados juntos. Ou seja, foi por escolha sua que eles se tornaram um outfit. Se você utilizar essa camiseta e esse short com outra composição, ele deixa de ser um outfit. Entendeu? Então, pense bem quando você for criar a sua outfit. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha aprendido a diferença entre o outfit e o look. Se vocês gostaram, comentem, compartilhem com as suas amigas. E se não gostaram também, não tem problema, pode compartilhar com ela, vai que ela gosta, né? Tem muita gente que usa essas composições no dia a dia, mas nem sabe a diferença de fato e nem sabia o nome deles. Mas eu, como sempre, estou aqui para te ajudar com tudo, para você ficar por dentro do mundo da moda. Viu como é importante você se inscrever aqui e ativar o sininho? Foi um prazer conversar com você e eu te espero no próximo vídeo. Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo. Até breve!